Olá pessoal! Então, está tudo bem? Estou com saudades minhas, é verdade, não é? Eu também tenho saudades vossas. Um, os vídeos, como vocês sabem, não têm saído, não é? Há vários motivos, um dos quais eu também decidi dar aqui assim uma pausazita e tratar um bocadinho mais da, da saúde, da família, pá, deixar um bocadinho estas redes sociais, também desativei o Facebook, raramente lá vou. E é das melhores coisinhas, posso-vos já dizer, das melhores coisinhas que nós podemos fazer. No entanto, o que é que eu pretendo com este vídeo? Para, para já pretendo dizer-vos que, que está tudo bem comigo, não é? espero que também esteja tudo bem com vocês e que eh, vou voltar a fazer uns videozitos, não é? de vez em quando, já sabem, há vídeos que há pessoal que não gosta e outros gostam uh, porque eu tenho bastantes playlists e, uh, e tenho que fazer vídeos de tudo, eu poderia ter, isto já foi discutido anteriormente, eu poderia ter um canal dedicado ao gerês, um canal dedicado a unboxings, um canal dedicado a passeios de motas, outro a passeios de amigos, opá, podia ter isso, não é? Mas eu prefiro ter todas as playlists no, no meu canal, no único canal, opa, e quem gosta daquilo que eu faço, quem gosta de ver coisas diferentes, coisas da tecnologia e afins, opá, subscreve-me e, e vê. Se não quiser ver, olha, ou, ou, ou tira a subscrição, ou então quando lhe chega a notificação do vídeo, arruma para o lado, está bem? Pronto, basicamente é isso, uh, em relação aos vídeos, eu espero continuar agora a fazer mais uns vídeos, já arranjei mais um bocadinho de tempo, entretanto também estão a ver aqui, tenho também agora uma nova companheira, uma nova laranjinha, não é? para além da outra laranjinha, tenho também esta laranjinha, foi uma oferta aí de Natal da minha rapariga, e uh, é uma bicicleta normal, uma entrada de gama da, da KTM, não é? e como não poderia deixar de ser, teria que ser uma KTM e laranja, que é a minha cor favorita, por isso isto aqui também dá para dar dar um, um, umas voltas fixes, não é? E uh, também aconselho toda a gente a comprar uma coisa destas, embora isto, como vocês sabem, está tudo com uns tempos de espera muito grandes. Ok maltinha, era só isto, eu não tinha que dar justificação a ninguém, mas achei por bem e por respeito e não sei o que mais, uh, dar-vos assim uma coisa, porque vou começar a, a pôr vídeos, e acho que ao fim de ter uh, este tempo todo sem colocar vídeos, que, que antes de colocar o primeiro, deveríamos dar assim uma achegazinha, uma ok? De resto, está tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, não percas os próximos vídeos, está bem? Vá, peace be and love e fui! Até ao próximo, até ao próximo!